Fala galera, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, foi me passada essa casa aqui, ó. A casa, pelo jeito, já tá destruindo, cara. Tá quase caindo. Aqui morava três irmãs. Diz que quando a última irmã morreu, ela tinha 102 anos. Uma morreu com 89 e uma morreu com 91. E a outra com 102 anos. E elas sempre moraram nessa casa. Desde quando nasceu, elas moravam nessa casa e elas moravam sozinha depois que os pais faleceu elas moravam sozinha elas nunca arrumaram um namorado diz que elas só saíam da casa para poder ir na igreja até compra pessoal elas pegavam a plantação do sítio mesmo que elas plantava descanse plantava de tudo no sítio nem mercado elas não iam, iam para a cidade só ia na igreja da comunidade e a população do sítio tentou até colocar energia na casa para elas, instalar energia, só que elas não usavam. Elas usavam lampião, pessoal. Diz que elas viviam na antiguidade mesmo, não tinha energia, era água fria, não tinha água encanada, tinha que ir no poço para poder pegar água. Diz que a vida delas era desse jeito e elas gostavam de, da vida delas. Vamos dar uma olhada nessa casa como que tá, vamos ver como que ela é por dentro. Pelo que eu vi, parece que a casa está tá destruindo, tem que tomar cuidado até para não cair em cima de nós. Então deixa muito like, se inscreve no canal e se você tiver lendas aqui na região de Maringá, Londrina, aqui no Paraná, aqui perto, manda para mim no direct que eu tô, cara, tô atrás de lendas novas aí, ó, tô me passando e eu tô, tô na bota, beleza? Bora para mais uma aventura! Bom galera, dá uma olhada na casa, a situação tá caindo ali, ó, Isso que até tentaram colocar energia na casa... Mas elas não usavam, elas não. Nem água, nem nada. Diz que elas iam no poço buscar água. A situação era bem da antiguidade mesmo, pessoal. Cara, olha aqui como que era o chão. É terra, mano. Não sei se tem algum cimento por baixo, mas pelo que eu tô vendo aqui, parece que não, cara. Mano, mas eu tenho até medo de, de cobra. Licença! Pelo jeito, os bichos já estão tomando conta aqui da casa. Cara, aqui pelo jeito, devia ser a sala, pessoal. Aqui devia ser a sala. Eu acho que eu acredito que ele devia ser... Cadê minha mão? Oh, aqui, ó. Aqui devia ser a cozinha. Quarto. Outro quarto. E outro quarto ali, ó. Ó, não tinha fogo. Cara, esse aqui, eu acho que quando chovia, devia cair água tudo aqui dentro, cara. Elas nunca namorou, pessoal. Nunca. Nunca nem saiu de casa. Nunca foi numa festa nem nada. Cara, tu comete cobra, mano. Perigoso cobra aqui, hein, cara. Imagina quanto bicho não entrava aqui. Com elas aqui dentro, cara. Olha, essa palha aí certeza, mano, que tem, hein, tem cobra, velho. Você acha que não? Cara, e ela... Essa casa tá caindo, mano. Diz que essa... Essa mulher de 102 anos, pessoal. Essa que morreu por último. Ela ficou cega de um olho. E ela morava aqui sozinha, cara. Olha o fogãozinho dela aí, ó. Elas não tinham geladeira, não tinha essas coisas. O pessoal que vinha ajudar elas, trazer algum alimento para elas, trazia alimentos que, que. não estragava assim de ficar fora da geladeira. cara, o banheiro. O banheiro tem uns pisos ali. Opa! Olha a lagartixa. O banheiro tem uns pisos ali, ó. Vem ali, ó. Pessoal, não tô entrando muito assim no cômodo porque eu tô com medo disso aqui cair, cara. Isso aqui tá, vou falar pra você, tá pra cair. Até então, o rapaz que me passou essa casa aqui, ele falou mesmo, ó, a casa lá, nem sei se tá de pé ainda. Aí, ó, tá vendo o que eu tô falando pra vocês? Coisa que tá braba. um carro de abelha ali, ó. Pessoal, olha aqui, ó. Agora que eu fui reparado aqui na hora que tava saindo, olha a janela do banheiro. Madeira, mano. Cara, venta. A casa estrada inteira, parece que vai cair. Aqui era outra porta. Não tem como sair por aqui. E aí, pessoal, o que, que vocês acham? Vocês conseguiria ficar uma semana sem água na torneira? Sem energia? Sem uma geladeira? Deixa nos comentários quem, quem conseguiria. Quero ver quem, quem comenta aí que conseguiria. Eu não conseguiria, pessoal. De jeito nenhum. área, mano. A situação aí já era, pessoal. E tem um rio que passa aqui atrás aqui, pessoal. Ó. Tem um rio. Vamos até ali para dar uma olhada ver se tem alguma coisa. Mas a casa é sinistra, mano. Pessoal, não é, não é queimando coisa não, mas olha aqui. Essas pegadas, mano. Olha tá, as pegadas disso aqui, mano. Que bicho que é esse? Cara, tem alguma coisa ali no meio. Ó. Eu acho que deve ser o um poço. Não dá pra ver por aqui, ó. Né? Pessoal. A vida dessas mulheres não era fácil não, cara. Olha o tanto de marca aqui, cara. Esse aqui é algum bicho grande passou aqui, mano. Eu acho que só vai ter mato ali, galera. Caraca, mano. Ó, parece que tem tipo um caminho indo pra lá, tá vendo? Mas é tudo... tudo colonhão. É, galera. Essa casa já vou adiantando pra vocês. Esquece, não vou vir de noite. Além de ser muito longe, a casa tá caindo, cara. E... Casa sinistra, só que eu não sei se ela é assombrada. Será que poderia ser de algum sapato delas, cara? É de mulher, parece. Mas eu quero ver, eu vou ler todos os comentários. Quem conseguiria ficar uma semana sem energia? Podia ter até água no cano, mas sem energia. Queria ver quem conseguia tomar banho na água gelada, ficar no escuro... Deixa nos comentários aí. Galera, não esquece de deixar o like. E se você não for inscrito, já se inscreva. A gente tá trazendo aí... Vídeo toda semana para vocês. Era para estar tá trazendo vídeo todos os dias aqui nesse canal. Mas como eu já comentei para vocês... Ele tá com um probleminha aí com o YouTube. Mas a gente tá resolvendo. Mas mesmo assim a gente não tá deixando de trazer vídeo para vocês. Beleza? Então, para fortalecer aí... O casal Furacão deixa muito like... Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.